高い Tá cheio de restaurante vegano, muito legal, cheio de álbuns, discos de vinil no fundo e livros e mangá e fotos e bandeirinhas do Himalaia e tudo o que vocês podem imaginar, muito, muito, muito legal. O menu deles é feito à mão, pelo VIP, no site deles eu tinha visto que eles são super orgânicos, inclusive tem uma feira orgânica que eles vendem produtos lá E é isso, vamos esperar a comida chegar e aproveitar. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira Eu ainda não mostrei pra vocês onde que eu tô, né? Vou mostrar depois Mas é, eu só queria mostrar pra vocês Como que a gente acordou hoje E aqui é assim Essa casa é uma casa dos nossos amigos Depois eu conto e explico melhor e pra ela não ter aquecimento central O aquecimento central dela é um forninho a lenha, né? Fornão a lenha <risos> Então a gente fica mantendo ele aquecido ou aceso o dia inteiro E só que durante a noite eu deixo ele apagar E daí agora a gente acordou e a temperatura baixou muito hoje à noite eu Acho que agora tá menos três lá fora Então a casa tá geladinha, né? E eu tô de toca não é porque não tá tão frio assim aqui dentro É porque faz uns dois dias que eu não lavo o cabelo que eu não tomo banho como que a gente faz pra levar um cachorro pra fora Pra fazer xixi Quando a neve já tá, acho que da altura das pernas dele Talvez Eu acho que já tá, vamos lá ver Vamos lá fora oh -oh. Olha essa porta Pongo Agora eu quero ver Vai, isso brinca um pouco. Você é um cachorro, gente. Tinha uma rua aqui. E se fosse para eu sair daqui hoje de carro, eu não ia conseguir. Yes. Olha o carro, o que é que tá? essa é a, casa. a história de como eu fiquei atolada na lama essa semana vim andar com o pão toda faceira aqui, achei uma arruelazinha pra, pra entrar, estacionei lá embaixo na grama. Quando eu fui sair agora, não saio de jeito nenhum. Então eu tive que andar até a fazenda lá em cima agora. Tive que atrapalhá-los no seu trabalho e pedir se eles podiam disponibilizar um trator pra vir me buscar. Olha só a situação. Olha aqui ó, marcas do pneu. Já passei por aqui. Eu ali. Olha como é que tá a situação do pneu. Meu Deus, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo. Que cara, querido. <risos> Olha a situação, tadinho. Vamos, eu vou com você. Ó. Minhas pernas já estão até o joelho de neve quase. Olha o telhado que massa. <risos> Mãe, que tentativa frustrada, que palha. Fui no restaurante lá, que eu fiz vários vídeos pra vocês. É, enquanto eu tava esperando a comida ficar pronta, eu pensei... Ah, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão de crédito. Então, deixa eu perguntar se eles aceitam. Ah, não, não aceito. Então, ainda bem que deu tempo, tive que cancelar o pedido. senão eu ia ter que ela comei isso aí sem pagar, vou deixar as calças lá pra pagar. Então agora eu tô aqui, frustrado, indo de volta pra hotel, pra algum lugar pra achar comida. É isso. Tchau. Podemos comer. Então, estava voltando para o hotel, e daí meio frustrado que eu fui no restaurante vegano que eu tinha achado, mas eles não aceitavam, cartão eu achei um lugar de cerveja artesanal na frente do hotel, atravessando a rua. Eu vi que eles ofereciam comida também e pensei, ah, é aqui, né? tomar uma cerveja artesanal japonesa que Eu gosto muito de cerveja comer alguma coisa Também não aceita cartão Minha sorte, atravessando a rua, literalmente do lado do hotel Eu achei esse restaurante que eu estou agora Eles aceitam cartão e eu vou comer aqui agora Infelizmente eles não são completamente veganos Mas é bem tradicional, bem legal E vamos lá Pedi uma das coisas que eu mais gostava de comer no Brasil e aqui As mesas, inclusive, atrás de mim aqui É que você senta, tira o seu sapato e vem. Ou você fica com a perna cruzada ou você põe os pés para baixo da mesa Gente do céu, que vergonha! Nossa mãe, hoje foi a saga da comida, meu chapéu! Terceiro restaurante, eu perguntei, vocês aceitam um cartão de crédito? Sim, aceitamos, sem problema. Sentei, comi... Nossa mãe, que comida deliciosa! Na hora de pagar, não, nós não aceitamos o seu cartão. Só outros tipos de cartão, Não aceitamos o Master. E eu não tinha nenhum dinheiro comigo, então... Tive que pegar o telefone da empresa com a internet ligada com o tradutor para eu poder falar e traduzir para o japonês e conversar com eles, porque eles não falavam inglês. Tive que voltar para o hotel, pedir para o pessoal do hotel ir lá me ajudar. É, sorte que era na esquina do hotel, o restaurante. E não deu certo, voltamos pro hotel e tive que conversar com eles para ver se eles podiam me dar dinheiro e eu pagar eles, para daí eu pagar em dinheiro o restaurante. Ah, nossa, mãe, que vergonha, que vergonha. Vou dormir, tá tarde, tô cansado, tô. sei lá, não sei nem onde enfiar a minha cara agora. Eu fiz uma aposta comigo mesmo essa semana e eu perdi, <risos> perdi feio. Eu apostei ou eu achei. Realmente, no fundo do meu coração Que eu ia conseguir ficar a semana inteira sem tomar banho Depois eu mostro pra vocês a situação do chuveiro ali É que é um... É um tomar banho aqui é uma, é uma ocasião especial Assim, sabe? Então eu pensei Eu vou ficar a semana inteira sem banho Não deu certo Eu fiquei dois dias sem tomar banho Só Mas eu ainda não desisti Eu acho que eu ainda tenho potencial e Eu ainda tenho mais uma chance Me diga honestamente agora, sem mentir de, ai não, eu preciso de banho eu sou muito limpinho. não sei o que me diga qual o tempo máximo que você já ficou sem tomar banho diz aqui nos comentários, eu quero saber me conta a verdade eu quero saber a verdade então, até o próximo vídeo tchau